Eu vou na balada basicamente toda sexta-feira, toda sexta-feira eu tô lá, na balada, familiarada balada. Cara, já fui mais, eu confesso, já fui mais na balada, hoje em dia, por um problema financeiro aí, às vezes a gente falta, mas tinha muito tempo que eu não ia, eu fui quase no último mês aí, todos os 25 anos eu estava. Não, é difícil quando você começa a pagar a conta e, e ter que ir pra balada, tem que começar a equilibrar seu orçamento, aí vai chegar uma hora que você vai ter que dar prioridade. Moro na rua ou vou pra balada? Eu acho que balada tem que estar sempre com alguém. Você não vai sozinho pra balada. Tem muita gente que aceita ir sozinho e tal, é uma noite mais ousada. Eu, eu não gosto, acho que você tem que ir com os amigos. Ou com alguém que está agarrando ali no momento, que eu acho que a balada é pra ser curtida a dois ou mais. Eu prefiro ir pra balada com casal, porque eu vou focada né, em dançar, em ficar, sei lá, um pouco bêbada e, e me divirto ali. Para de sair em casal. Não tem que sair em casal é em balada. Fica em casa. Quando eu vejo casais na fila, já eu já brocho na hora. Balada tem uma atmosfera diferente falado você fala com pessoas diferentes. Às vezes você tá ali no canto da balada, seu namorado tá lá, você olha pra ele, dá um joinha, tá de boca e continua conversando com outras pessoas. Furar fila em balada é foda, né, cara? Porque às vezes você chega lá e tá uma puta fila e seu amigo tá lá na frente, ou você conhece alguém da balada e fala, pô, tem um esquema aí, é, ô, cola em mim, vou furar essa fila. Mas ao mesmo tempo, quando você tá na fila e alguém fura, você vira e fala, pô filha da puta, velho, o cara curando fila ali na minha frente, eu tô aqui há duas horas. Sabe por quê? Porque hoje sou eu curando fila, amanhã eu sou a próxima da fila que alguém passou na frente, sabe? Você não faz com os outros o que você não quer que seja feito com você. O que nos motiva aí na balada é o tal do fator surpresa. O fator surpresa é o seguinte, você vai toda semana no mesmo lugar, está tá lá no mesmo lugar toda semana, aí tá, você tá lá na balada e não sei assim, o que, tá com drink, dançando e tal. Aí eu aprendi que você pode Cantar e dançar na balada já é divertido o suficiente, sabe? Você vai estar tá lá, vai cantar com seus amigos, vai abraçar, vai olhar pra alguém e assim... Você... Eu não danço na balada, mas que eu não sei, mas se eu soubesse, eu dançaria. Eu finge que danço, né? Assim, eu finge que samba, finge que danço tudo. Mas eu não tenho nem ideia como é que dança. eu tô até meio desengonçado. Na balada você tem que achar que você tá dançando bem. Então você vai com a cabeça pra balada, já assim, putz, eu não sei dançar. Eu vou. tô aqui estranho, acho que você vai passar essa impressão de que você tá estranho. Então, se você estiver feliz, se você estiver descontraído na balada, é o que você vai passar ali, é tranquilo. Sim, eu acho que você vai sempre na intenção de, de agarrar alguém. Sempre, sempre tentei trazer técnicas do mundo corporativo. Eu tentava trabalhar com aquela técnica do risco presumido. É a questão de quando você faz vários investimentos, que você sabe quando é errado, mas se um dá certo, você consegue compensar todos os outros, e eu usava essa técnica. Então eu chegava, eu não saía para pegar mulheres, eu saía para tomar foras. E eu tinha o objetivo de tomar pelo menos 20 foras na noite, se eu pegasse uma, valeu, né? A melhor técnica de frente na balada é troca de olhares Olhou, riu, não sei, eu acho, eu acho que é o mais fácil. É assim, é a porta de entrada. Pensando assim, ah, o que pode acontecer hoje pra fazer valer a minha noite, né? Aí é o chamado fator surpresa. O único cara hétero da balada gay que você foi chega em você. Se for uma pessoa escrota, sei lá, se for agarrando na balada ou na rua, em qualquer lugar eu vou odiar e vou mandar a pessoa tomar no cu e talvez tentar bater nela. Eu até ajudava meus amigos, cara, sempre, porque eu chegava em todo mundo da festa, logo no início da festa. E aí, meus amigos tomavam coragem e, além disso, eles podiam puxar assunto com as meninas falando de mim. Nossa, que cara babaca, né? Agora, se a pessoa chegar de boa, conversando tranquilo, mesmo se você não quiser ficar com ela, fazer uma piada, falar não e pronto. E quando você vai na balada do dia de semana, você não pode ir pra balada pensando assim, ah, porque amanhã às 7 da manhã eu tenho que estar de pé, não sei o que. Não, já tá a balada aceita, aceita. Então você vai lá, bebe, faz tem que fazer, chega em casa de dia... E vai pro trabalho. Elegante, charmoso, toma um banho, passa um perfume, do bom. A meta da balada é se divertir. Seja cada um garrando, cantando, dançando. Quem gosta de beber, bebe. Quem não gosta, não bebe. E o importante é você sair de lá satisfeito, saca? O DJ, você sabe o DJ que vai tocar. Você sabe qual é a música, você sabe tudo. Aí o DJ foi e mandou um rei em 1997 no meio da pista. Esse é o fator surpresa. Seja porque tocou sua música, Seja porque aquela gata te deu moral, seja porque aquele gato te deu moral, o importante é sair feliz consigo mesmo. Morar sozinho... Acho que morar sozinho é aquilo que acontece quando você quer transar em paz. Pagar as contas. Acabou, é pagar as contas. Eu assim, eu não moro sozinho, mas se eu morasse sozinho, eu provavelmente moraria na rua ou na casa de algum amigo, porque hoje eu não consigo pagar as minhas contas. Cara, quando eu fui morar sozinho, achei que ia ser o comedor, cara. Falei, pô, aqui vai ser a toca do amor, né? Vai ser o abatedouro. Porra nenhuma. Não rolou. Meu apartamento sujo pra.